Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Pixel Quebrado Hoje nós estamos no dia 13 de setembro de 2021 E hoje vamos para mais uma unboxing aqui no canal, beleza? Então, bora lá! Ah, turma, é... faz tempo que né faz tempo que não vem vídeo aqui no canal, cara Peço desculpas aqui, tô meio... Tô, cara, tô meio bagunçado aqui atrás, vocês podem ver Tem um cabo de rede que quebrou o meu antigo Tive que fazer uma emenda meio gato aqui Pegar um cabo curto, então tá meio... Tô, tô meio... Meio estranho aqui atrás, então é, não liga não a bagunça aqui, mas no futuro a gente arruma essa parada aqui, cara. Só tô faltando comprar os esquematozoides pra fazer o cabo. Então, não liga a bagunça aqui atrás. Turma, faz tempo que não vem vídeo aqui no canal, peço desculpas aí pela ausência. É mais é, são fatores externos, então é, aos poucos vou voltar aqui com os vídeos. E hoje, pra estrear o novo, o novo retorno, né? o retorno do canal, chegou aqui o novo brinquedinho aqui para o canal é cara meu vou te falar uma coisa bom eu vou abrir para depois comentar a historinha dele né ah, é um é um periférico bom seguinte vou antes né vou comentar e antes de comentar se você não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like compartilhe com a galera fique com a gente é só procurar por pixel quebrado nas redes sociais que você vai me encontrar em todos os lugares beleza Bom, turma, de... bom, eu vou abrir, cara, pra. pra... Caramba, cadê a tesoura? Eu tava aqui. Eu, eu vou abrir pra mostrar logo pra vocês e aí eu conto a historinha, cara. Porque eu não devia ter comprado isso, né? Na verdade, né? Então vamos dar uma pausa pra tentar baixar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Vamos lá, acho que vai dar pra ver aqui. Tô meio. Eu não, te... eu não tenho um tripé, cara, pra filmar meu rosto. Então vai ficar meio complicado aqui. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá, né? Fiz uma grande besteira Cliquei ali no pausa Pra abrir, né? Pra me, me organizar aqui E aí não pausei, falei Abri o pacote, não tava gravando Enfim, vamos lá vamos, vamos fazer de novo aqui Bom, então qual que é o brinquedo que nós recebemos hoje? Esse brinquedo aqui, ó Essa é a câmera do Playstation Tá aqui, bonitinha, já ué, aberta, né? Achei que tava gravando e não tá Deixa eu ver se tá gravando de novo isso aqui, cara Tá, tá gravando então tá aqui uh, bom na caixa não tem mais nada vem só ela e o manual o manual dela simples tá não tem nada de nada de novo aqui Deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês Deixa eu ver, tá? coisa simples tá, coisa hoje em dia não tem nem não tem muito o que, for, o que se falar no manual né antigamente na época antiga vi uma cartilha e piriri parará e aqui tá ela aqui, ó A bonitinha aqui, ó Que droga, eu achei que tinha gravado, ó Veio nesse plástico, tá? E tá ela, olha que pequenininha, cara Bem bonitinha, bem daorinha Branquinha Ela tem essa... Só se essa, essa língua aqui, né? Assim, ó, que você pode encaixar é, no, no seu monitor ou, ou, ou na televisão em cima Onde você achar melhor Deixa eu ver se ela dobra aqui alguma coisa Não Aqui ela é emborrachada nessa parte tipo, aqui de baixo tá escrito Sony aqui, acho que não sei se dá pra ver muito, né, pela... deixa eu ver não vai dar pra ver oh, a imagem não tá tão boa, né, na macro aqui tem algumas informações técnicas dela e tal, aqui tem uma película são duas câmeras pra pegar o ângulo muito aberto, né, e eu acho que é de profundidade também cabo, não é, a co... não é, é solto, né, igual do Playstation 4, é encaixado ah, e a conexão é 3.0, ó, azulzinho tá aqui, tá, então e que maravilha, porque não vai chegar no videogame, no meu console. Porque o console, ele tá lá, tá pra lá, ó. Tá lá atrás. Não sei se ele chega pra encaixar onde tá essa câmera aqui. Essa câmera, ela tá em cima de um monitor. Muito pequeno o cabo. Eu não sei exatamente quantos metros tem, mas eu tô achando que tem um metro e meio ou do... Um metro e meio. Deixa eu ver se aqui fala. Uh, tá, deixa eu ver. não não fala, bom aqui, deixa eu ver, aqui não fala na caixa não fala, pelo menos na caixa eu não tô achando o tamanho dele tem algumas coisas aqui, ó. modelo, alimentação não, não fala não, talvez o manual fale mas deve ter aí um metro e meio mais ou menos, cara não vai chegar, não sei o que eu vou fazer para ligar essa câmera nesse console e porque também, você pode até comprar uma extensão de USB, porém como ela é 2.0 não sei se existe extensão USB 3.0 é, Desculpa, 3.0 Não sei se existe, eu tenho extensão de USB aqui Mas talvez dê problema hum, é, Talvez dê problema nisso Bom, tá aqui Tá bonitinha, chegou E agora eu vou contar a historinha É o seguinte Por que eu comprei essa Por que eu comprei essa câmera? Porque eu achei Que ela ia fazer gameplay Gravando a imagem, a sua, a nossa imagem né? Gravando a imagem dela e não faz, cara. Eu descobri isso aí depois que eu tinha comprado. E olha que eu vi uma porrada de vídeo. Mas também eu não devo, não devo ter prestado atenção nisso. Porque eu não tenho placa de captura que captura a 4K com HDR. Eu, eu, eu não tenho placa para isso. A minha placa é o maior gato, mas ela só vai até 1080, 60 FPS. E aí, na minha imaginação, né? Falei, meu, vou usar todo o recurso do Playstation. Vou gravar vou play, o, o gameplay lá, tal, usando... Um fonezinho de ouvido no controle, que ele faz isso, né? O Xbox não faz, mas ele faz isso. E uma imagem, como eu não tinha uma, uma, uma webcam, é, e, e, e eu falei, meu, e como ele não funciona como uma webcam externa, com qualquer outro tipo de webcam, eu falei, eu vou comprar ela. E outra, ela é, tá muito barata. Nessa que eu tô gravando com vocês aqui, que é, uma, que é uma Logitech, se eu não me engano, o modelo dela é C22, se eu não me engano, ela é 1080. A 30 fps e a 720 a 60 fps Cara, eu paguei 800 reais na época nessa webcam Isso aqui, meu, foi 300 e pouco Muito barato, muito barato mesmo E é uma é 1080, cara Uma baita de uma, de, uma, de uma qualidade Aí eu falei, meu, vou, vou comprar pra gravar gravar o gameplay do Playstation Sem edição, sem nada, 4K, piriri, pau Sobe nas redes sociais Aí, quando eu fui prestar atenção num vídeo que eu assisti ontem Era quase meia noite e pouco não grava. Eu não sabia. para streamar ela faz. Normal. Agora, para gravar o gameplay, ela não grava a imagem, cara. Eu falei, meu Deus, mano. Eu já tava querendo ver ela. Mas assim, não é algo essencial. para mim não é algo essencial. Eu falei, meu Deus, mano, não acredito. Bom, enfim, né? Chegou, tá aqui. A promoção que fez. O que me fez comprar foi o preço. Tava muito barato. Não sei se, não sei se, se depois desse vídeo vai estar tá esse preço. Então valeu a pena porque é, é, é, tá, ela tá muito barata e agora bora testar né porque eu não era a intenção fazer live streaming com, usando isso porque eu quero usar a qualidade do console para subir vídeo com a configuração máxima de imagem dele e, infelizmente eu não vai ser dessa vez que eu vou conseguir fazer eu vou ter que ter uma placa de captura ligada no PC com toda a configuração que cara vou te falar é uma pancada uma placa dessa mas não vai ter jeito enfim, essa é a historinha que eu queria contar pra vocês, né? Infelizmente, até o momento, o, o Playstation, tanto o Playstation quanto o Xbox, eles não suportam uma webcam externa, então por isso que é outra, outra vantagem você ter essa daqui. Se você quer começar a fazer live streaming, não gameplay, tá? Se você quer fazer live streaming, compra uma dela, porque outras conectadas no console não vai funcionar. Outro ponto, é Outro ponto... É, é, pelo que eu vi, ela não funciona no PC. Então se você quiser ligar no notebook ou no computador, ela não vai funcionar. Até o vídeo que eu assisti ontem, né? Vamos ver se hoje já funciona. Não sei. Tem que testar pra ver. Eu depois eu vou testar para ver, né? Mas enfim, é isso, turma. Esse era um box bem simples. Já tem vários aí nas redes sociais mostrando ela. Mas eu queria mostrar pra vocês aqui mais um brinquedinho novo que chegou. Meu Deus, a Sandrinha vai me matar. E a Alexa é dedo duro, né? Enfim, mas vamos ver vamos, vamos. A intenção é a gameplay, né? Vamos ver o que, que eu consigo com ela Fazer alguma coisa vai, vai que no ato da gravação desse vídeo A Sony vai lá e faz uma atualização E grava, cara Um, um, negócio, um recurso simples, cara Simples o um negócio não faz, é impressionante Mas enfim Turma, muito obrigado Valeu pela presença de todos vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você não me conhece Seja muito bem-vindo novamente aqui ao canal, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar com os amiguinhos e ficar ligado nos próximos vídeos aí semanais que vai subir aqui no canal, tá bom? Forte abraço, bom descanso a todos vocês, valeu e fui!